É, tropa, eu não acredito que o Dilma fez isso. Ele compra a briga com os Estados Unidos e com todo o Ocidente, com a União Europeia, algo que nem a própria esquerda esperava, tudo em troca de um pequeno investimento da China aqui no Brasil. Não é pouca coisa. Nós estamos nos metendo num conflito mundial do qual não era necessário. O nosso governo anterior, o do nosso Jair Messias Bolsonaro, tinha boas relações com todos os países, diferente do que a mídia podre dizia, diferente do que esses safados, pilantras tentavam vender para nós. O nosso país estava indo bem, negociando com todo mundo e sem tomar nenhum lado dessa guerra. E aí o que, que acontece agora? Temos que dividir esse vídeo em diversas partes para entender o que está acontecendo. Primeiro, nós tínhamos a promessa do Dilma de que ele resolveria a paz mundial com uma cervejinha. É a mesma história ridícula de que o povo iria comer picanha com cervejinha. É a mesma história, a mesma mentira que ele conta para se eleger em cada eleição que ele concorre. Ele é um mentiroso e compulsivo, porque ele sabe que a mentira leva resultados. E ao invés de resolvermos essa guerra... Agora estamos comprando ela para nós. Começou com o Dilma falando que a Ucrânia deveria deixar o território deles para a Rússia. Falou, não, esquece esse território aí, vamos resolver a cervejinha, você dá um pedaço da sua terra para a Rússia. E aí, agora, nós temos o próprio Dilma comprando essa briga da China contra os Estados Unidos. Então, começou com o The Washington Post, criticando a política externa do Lula. Como nós vimos, eles ficaram bem perdavidas, dizendo que o Dilma literalmente mentiu sobre a política externa, que esperavam que ele teria uma forma mais pacífica de resolver as coisas, mas agora lá está tomando o lado dos chineses. aí por que isso está acontecendo? Temos também que Dilma ataca os Estados Unidos e diz que é preciso que parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz. Então, essa história de vamos resolver uma cervejinha mudou para vamos culpar os Estados Unidos por uma guerra entre Ucrânia e Rússia, vamos entender o seguinte: se os Estados Unidos simplesmente larga a Ucrânia nesse momento, acabou, não vai mais existir Ucrânia, toda ela será invadida, não que eu esteja do lado da Ucrânia. Para quem acompanha o canal sabe que entre globalistas e comunistas nós torcemos pela briga, não é mesmo? Não tem um lado certo nessa história, mas o que, é que o Lula está fazendo aqui? que ele vem com essa história de que os Estados Unidos tem que abandonar a guerra, que é tudo culpa deles. É claro, não é ideológico, é simplesmente político. Ele está querendo agrandar os seus senhores na China. E aí, para fechar com chave de ouro, Brasil reitera aderir firmemente ao princípio de uma só China, em meio a tensões em Taiwan. Para quem não sabe aí, Taiwan... E China estão em conflito há bastante tempo. É a mesma história com a Ucrânia e a Rússia. Então, de uma só vez, o Dilma quer que os Estados Unidos abandonem a Ucrânia e também abandonem Taiwan. Assim, a China conquista Taiwan e a Rússia conquista a Ucrânia. Ele está, literalmente, tomando posição do lado ali do que seria o BRICS nessa história toda. Mas por que ele faz tudo isso? Antes de ver um videozinho dele aqui contando mais... Safadezas, mais mentiras é bem simples. Primeiro, ele tentou os Estados Unidos né? assim que ele se torna presidente, o nosso, a nossa economia começa a ir a ladeira abaixo. Ele tem que colocar trinta e tantos ministérios, colocar todo o centrão em um monte de cargos, pagar os artistas, pagar a rede gobels e de repente não tem mais dinheiro. Começa essa história de taxação de impostos do taxade e a nossa economia começa a ir ladeira abaixo. Ó, oh, quem poderia imaginar, não é mesmo? Como Paulo Guedes dizia, o Brasil iria virar uma Argentina em seis meses e uma Venezuela em um ano. E é exatamente o que tá acontecendo. Para tentar tentar salvar a economia do Brasil, primeiro ele foi até os Estados Unidos pedir investimentos, do qual recebeu um L. Falou: não, não, não, não vai ter investimento nos Estados Unidos. Ele falou: ah é? como uma criança mimada, birrenta, ele volta para o Brasil e já marca um encontro com a China, levando ali diversos vagabundos junto com ele, inclusive está que quer prometer invasões de terras aqui no Brasil, não é mesmo? Porque o Lula quer a paz, o amor venceu, não é mesmo? E aí nós temos o Lula desesperado tentando negociar com a China um pouco de investimento para que simplesmente na nossa economia não colapse. E como é que ele faz isso? Claro, ele tem que aderir a certos preceitos da China, que pede para que ele compre briga junto com eles. Então, vamos ver o que o próprio Dilma disse aqui. Houve algum avanço no nosso Ucrânia, presidente? Algum passo adiante? Eu, eu, de... Falando da Ucrânia aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho uma tese que eu já defendi ela com o Macron, com o Olavo Schultz, da Alemanha, com o Biden. E ontem discutimos longamente com o Xi Jinping. Ou seja, é preciso que se constitua um grupo de países dispostos a encontrar um jeito de fazer a paz. Como é que você faz paz? É assim, é a mesma palhaçada de que vamos resolver tudo isso com a paz. Como é que ele vai fazer isso? Manda aí, Dilma. Hum. É preciso ter paciência para conversar com o presidente da Rússia. É preciso ter paciência para conversar com o presidente da... O próprio Putin disse que não tem negociação, que o território vai ser deles e ponto. Como é que você vai ter paciência para negociar? Como é que você vai ter paciência para negociar com a Ucrânia que está sendo invadida? Ah, não, larga um pedaço da sua terra aí. É simplesmente não tem resolução. O que ele está fazendo aqui é a coisa mais idiota e política que ele poderia fazer. Mas, novamente, é para agradar esses carinhas aqui atrás dele com uma bandeira da China. Da Ucrânia. Mas é preciso, sobretudo, convencer os países que estão fornecendo armas em cima da guerra a pararem. Ah, então os Estados Unidos que estão tá incentivando essa guerra, enviando armas. Não, faz um certo sentido. Se eles pararam de enviar armas, a Ucrânia é invadida de vez e acabou, velho. A guerra acaba, não é mesmo? De certa forma, ele tem razão. Porque eu acho que quando começa uma briga, a gente fala em guerra, mas poderia ser uma briga de rua, poderia ser uma greve, ou seja, uh, é preciso começar e saber como parar. E uhum. muitas que vergonha ter esse cara como presidente, eu tô, eu tô com vergonha alheia, mano. Às vezes a gente não sabe como parar. Eu acho que a China tem um papel muito importante, eu continuo reiterando que a China possivelmente seja o um papel mais importante. Agora, outro país importante é os Estados Unidos, ou seja... Ah, aqui ele joga direto pra base dele, dando risadinha ainda, né? É uma sustentação de pessoas morrendo, uma guerra. E ele dá risadinha, sabe por quê? Porque ele tá jogando direto pra base. A base dos esquerdistas antes Estados Unidos. É isso mesmo. É culpa dos Estados Unidos. Uhul. Retardado, mano. Retardado. Aqui, ó. O assunto é sério. A gente tá falando de milhares, milhões de pessoas que correm risco de vida, senão o mundo inteiro pode entrar na guerra nuclear. E o que faz o Dilma dar risada. O que é importante é os Estados Unidos, ou seja... resistente de Unidos, né? Nem ele consegue falar isso com uma cara séria. É um total de um psicopata. É preciso que os Estados Unidos... Pare de incentivar a guerra e comece ah. a falar em paz. Ah, então os Estados Unidos incentiva a guerra. Óbvio, claro. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz pra gente poder convencer o Putin e o Zeresky de que a paz interessa a todo mundo e a guerra... Ah, sim, sim, claro. Vamos convencê-lo porque os... Mano, é assim, não tem nem pé nem cabeça esse discurso do Dilma, mas é claro que ele está fazendo para mostrar que ele tá fechado com a China tudo em troca de um pequeno investimento que nem ficou claro do que que isso seria meu Deus do céu estamos à beira de uma guerra mu nuclear mundial e agora o Brasil acabou de comprar um lado dessa briga ao invés de ter a oportunidade de vender para ambos os lados mas é claro com a economia em colapso o Lula não vê outra opção a não ser vender o Brasil para a China. Quero saber a opinião de vocês. Nós estamos com uma promoção na nossa oitava rifa. Ah, compre 4, leve 5 e estamos nas últimas rifas. Então, até a próxima. Tchau, tchau.